Falar no Evangelho Jesus Cristo Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrares numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saídes sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então os doces partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai profetizar É aquilo que hoje Deus diz a nós Vai evangelizar É o que o Senhor diz a nós Como também disse Ide aos apóstolos O grupo dos doze Doze que quer dizer totalidade Assim como era no povo de Deus Com as doze tribos de Israel E assim como é a igreja representada pelos apóstolos e hoje o Senhor ao preparar este grupo do colégio apostólico, ele dá algumas recomendações e todas elas têm a ver com a missão, esta é a palavra chave do evangelho de hoje, de toda a liturgia, o Senhor diz aos seus que eles devem ir de dois em dois. De maneira que sempre haja uma testemunha que possa confirmar aquilo que foi não apenas falado, mas realizado em nome de Cristo. Tanto é que quando Maria Madalena, naquele episódio da ressurreição, vai ao sepulcro e ela não encontra o mestre e vê apenas os lençóis estendidos... Sobre aquele local, ela corre de volta aos apóstolos e vem com ela, quem mesmo? Pedro e João, os dois. E eles testemunham, Jesus não está aqui, ele está vivo. O mestre também nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, ele Estará sempre presente. Dois. Esse número simboliza também a comunidade. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Ainda que nós tenhamos muitas habilidades, o domínio de algo, nós sempre precisamos do outro, porque nós não sabemos fazer tudo. Graças a Deus. Porque a gente se enriquece com o outro. A gente pode fazer até muito bem feito, Aquilo que a gente está acostumado a realizar Mas a gente se empobrece Quando a gente se volta apenas para nós mesmos Ou imprime apenas o nosso jeito A igreja é comunidade E nós vivemos tempos de um grande individualismo E esse individualismo também nos marca Enquanto cristãos, porque nós estamos respirando o mesmo ar que as demais pessoas na sociedade, então o individualismo assume também algumas formas até dentro da maneira como nós concebemos a fé, o que nós cantamos no hino de louvor? Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós, como nós rezamos o Pai Nosso, que é a oração transmitida pelo próprio mestre, Pai Nosso. No mundo de hoje há uma evidência muito grande ao eu. E até nas músicas cristãs a gente vê uma tendência muito forte do eu. A minha alma, para eu sentir, meu Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter a experiência pessoal com Jesus. Mesmo porque ele chamou a cada um pelo nome, de forma pessoal. Mas esse chamado se abriu depois à comunidade, ao grupo daqueles que seguem Jesus, às comunidades que depois foram formadas por meio destes que foram enviados. Aí está a necessidade de nós voltarmos para a raiz do cristianismo e ver que a nossa missão é estar ligados também uns aos outros, agirmos juntos. Existe uma frase belíssima que diz assim, que é melhor, muitas vezes, errar juntos do que acertar sozinho. Não é um convite ao erro, muito pelo contrário. Aqui não se está dizendo que as pessoas devem buscar o erro juntas, não é? Não, mas se as pessoas erram juntas, elas têm a possibilidade também de juntas aprender, não é? Agora, se eu faço apenas o certo, isso fica comigo mesmo, isso pode também morrer comigo. Ir de dois em dois. E o Senhor dá a cada um destes, destas duplas, digamos assim, o poder sobre os espíritos malignos. Não é o poder sobre as pessoas, mas é o poder sobre o mal. E como Jesus realmente se colocava diante do maligno, cala-te e sai. E nos nossos dias? No show da fé em alguns programas, nós vemos até uma entrevista por parte de alguns líderes religiosos com o demônio, não é? Então, o que que você queria fazer na vida dele? Por que vocês... E se dá um destaque ao maligno naquele instante, e me perdoem, nem sempre realmente é o maligno, não é? Muitas das vezes é muito mais o desequilíbrio de algumas pessoas que estão vivendo um momento de surto, ou o charlatanismo, ou em muitos casos também indiretamente estão sendo tentadas pelo inimigo, mas na sua humanidade ali se manifestam dessa forma. Não estou dizendo que não exista possessão, eu estou dizendo que a possessão não é tão simples assim, e tão comum assim. Nós temos o discernimento dos espíritos, que é a capacidade, nós sabemos também o que vem de Deus que vem do maligno e que vem do ser humano. Tem certas coisas que a gente não pode atribuir ao maligno, senão a gente está tirando nossa responsabilidade, verdade ou não é? Mas é mais fácil falar que é o maligno que tomou conta de mim. Não, eu deixei me levar pelo plano dele, indiretamente o inimigo estava ali. E como que eu expulso o inimigo? Existe uma arma poderosíssima, a humildade. Maria é aquela que pisa a cabeça da serpente. Por quê? Ela é a serva do Senhor humilde. O demônio é orgulhoso. E ele não pode com a humildade. É por isso que ele não pode com Maria. E com aqueles que agem assim também. O Senhor ainda diz, não leveis duas túnicas. Não podemos entender literalmente. Esta palavra, é claro que o Senhor está falando de desprendimento, de despojamento, mas nos tempos de calor, eu que costumo suar bastante, preciso às vezes de mais de uma túnica ao longo de um domingo. Já estou fora da recomendação de Jesus. Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir da pessoa de Cristo, revestidos né, de Cristo. Esta palavra não está falando simplesmente da túnica em si, está falando que nós que fomos batizados, revestidos de Cristo, nos tornando cristãos, não podemos ora estar revestidos de Cristo e ora em outros ambientes ter uma outra postura. É claro que tem ambientes Diferentes que você age de forma diferente Há lugares em que é preciso ser mais reservado Não é? Há outros lugares que você pode ser mais descontraído Não se trata disso Eu estou falando do revestir-se do caráter Como cristão Seja com seriedade Seja de forma descontraída Eu posso manter o caráter E esse não muda Porque esta é a veste também do cristão Quando eu estou na igreja E assumo uma docilidade com as pessoas Que eu vejo, às vezes só em alguns momentos Mas lá em casa eu trato os mais próximos de outra forma Ou no trabalho sou extremamente duro com os outros não é? Quer dizer que eu estou com duas túnicas Ora eu coloco essa, ora eu coloco a outra não estou me revestindo realmente de Cristo Vivendo o meu batismo O Senhor fala Não leveis duas túnicas Nesse sentido nós podemos também interpretar Segundo o seu ensinamento Mas ele fala para que nós levemos o cajado E hoje o profeta Amós Ele diz assim Eu não sou filho de profeta Eu sou um pastor o cajado Para que é o cajado gente? É para arrebanhar, não é? É um serviço. Então o um cajado, muito mais do que um sinal de autoridade, que também, não é? Nos é apresentado assim, com o nosso bispo, que tem o seu cajado, é acima de tudo o um serviço. Sabe por quê? O poder na igreja é o poder de servir, é usar a autoridade para o serviço, para o ensinamento, para a orientação, para o bem. Por isso que Jesus fala, leve o cajado, como também Moisés é aquele que com o um cajado abre o mar vermelho, porque não é simplesmente a sua própria liderança, mas é o que ele representa naquele momento para aquele povo, como um sinal de Deus, quando ele fere a rocha, dela sai água que sacia a sede do povo, porque esse cajado representa o cajado do bom pastor, que se for preciso puxa a ovelha, mas também representa a ternura daquele que está sempre presente se preocupando com o outro. Assim é o cristão na missão, a quem Jesus continua a falar: quando entrardes numa casa, e o Senhor dá algumas recomendações. Entendamos essa casa não apenas como espaço físico, mesmo porque nós não estamos podendo entrar nas casas, não é? É muito bonito o trabalho dos missionários que vão de casa em casa, que fazem celebrações nos lares. Mas e quando isso não é possível devido às circunstâncias? A casa que representa também a pessoa humana. Tanto é que Jesus vai dizer assim. Quem ouve a palavra e a põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha E nós sabemos também Que tem uma outra casa Que é construída sobre areia O ser humano é Comparado por Jesus a casa A casa é esse espaço Íntimo Da vida de alguém Onde nós podemos entrar Não invadir Não Com curiosidade Com intrusão Intromissão, desculpe, com intromissão adentramos a vida de alguém como se nós fôssemos até donos né, e soubéssemos mais. Mas é adentrar um espaço sagrado. Quando eu me coloco no lugar da pessoa, e vamos aqui falar de uma situação mais concreta, para não ficar uma, uma fala tão poética, não é? Uma família em luto, que é uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar quando eu me coloco no lugar dessas pessoas, eu estou entrando nesta casa de uma forma muito respeitosa, sabendo que ali se trata de uma experiência onde está o sagrado. Há alguém chorando como Jesus chorou por Lázaro. Há alguém que ainda que esteja abalado, naquele instante está vivendo o mistério da morte, que também nós vivemos. Paixão, morte, ressurreição de Jesus na Santa Missa, entrar na casa é também entrar no coração do irmão, mas há casas que se fecham, o Senhor fala para nós também de casas, ou seja, de pessoas que vão ser resistentes, outras até vão nos ver com desinteresse ou até vão tratar com desdém a mensagem que nós estamos levando e é por isso que Jesus nos diz assim, sacuda a poeira dos pés quando não os receberem, não os ouvirem. A interpretação de alguns pode ser, ah, então quer dizer que a gente está liberado para amaldiçoar a pessoa. Não quis ouvir, sacode a poeira. Esse sacudir a poeira, na verdade é desprender-se daquilo que o outro talvez... Esteja fazendo. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Essa é uma frase que algumas pessoas repetem quando se veem contrariadas, quando se vê humilhadas, maltratadas. Não leva desaforo, mas leva um monte de coisa no seu coração. Será que às vezes a, aquela atitude que a gente tem nos faz livre? Eu falo mesmo, né? algumas pessoas podem dizer, mas e aquilo que fica no coração... É isso que é preciso realmente se desprender. Então, sacode a poeira, deixa isso para trás. Gente, poeira, a gente passa um, um pano, né? às vezes é meio difícil, né? porque parece que a poeira aparece de novo, mas é algo que a gente pode retirar. E por que a gente deixar que essa poeira, ou seja, essas marcas de descrença, de rejeição, fiquem... Impressas em nós, sacudir a poeira, ter a liberdade do missionário de ir anunciar, sempre estar pronto a sair em missão, para aqueles que acolhem e para aqueles que também não acolhem, porque cabe ao missionário anunciar as pessoas, cabe a elas acolher ou não. E nós queremos fazer a nossa parte, sabendo que o Espírito Santo faz a sua parte De usar-se de nós para levar essa grande mensagem De maneira que nós tenhamos a consciência que ao sairmos dessa missa Nós estamos sempre sendo enviados para uma missão Ide é a palavra que Jesus disse aos apóstolos E o que nós ouvimos logo após a bênção, seja do diácono ou do sacerdote é, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Toda missa nos remete a uma missão. Que tenhamos essa consciência que estamos sempre a caminho e queremos anunciar Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos